A multa para a empresa que não registrar seus trabalhadores sobe dos atuais R$ 937 reais para R$ 3 mil reais por trabalhador sem registro. Para micro e pequenas empresas, a multa será de R$ 800. Reais.